Olá galera, tudo bem? Aqui é o Miséu BM falando. Seja muito bem-vindo a Crypto Space Marketing, nosso canal, teu canal de investimentos, ideias, projetos, empresas que estão trabalhando com criptomoedas e você pode confiar que a gente está em busca das melhores. E hoje eu quero falar sobre a CryptoTab e saque. Sim, saque, mais um saque aqui na CryptoTab, que é um navegador que você usa para abrir suas abas, curtir os seus sites favoritos rapidamente, abrindo de forma relâmpago quase, né? Ah, mesmo gravando aqui, já tenho a página de YouTube aberta show de bola! Mas hoje a finalidade é saque. Você pode ver no link abaixo na descrição do nosso vídeo, tá? Ah, aqui em nossos vídeos você tem vídeos de outros saques que eu fiz. Terceiro saque, segundo saque com sucesso, treinamento aqui, né? Bitcoins grátis, um treinamento mais completo sobre a CryptoTab, ok? Hoje é saque, você baixa esse navegador no seu a, computador e você começa a minerar bitcoins e já sacar. E eu vou provar para você que isso de fato é verdade. Vou clicar aqui ao lado, levantar, tá bom? Vai abrir aqui a aba, vai abrir aqui históricos de pagamentos, Três saques já processados e corretos. Vou mostrar para vocês aqui na minha carteira, tá bom? O que eu já tenho aqui de saque, vou clicar aqui em depósitos, vamos conferir os valores juntos. Vamos lá. Primeiro valor 1119. Um, um, um, OK? 1119. Um, um, um, confirmado. Segundo valor 111527. Um, 111527. Um, um, um, um, um, Processado, pago. Terceiro valor 3809, 3809. Pessoal, CryptoTab pagando satoshis para você, acumula os seus satoshis, o Bitcoin vai subir, vai valorizar e você vai ganhar uma boa grana. Tenho certeza que o Bitcoin vai valorizar muito ainda e você vai minerar aqui na CryptoTab gratuitamente. Olha só, aqui eu dou um refresh, tá? ele vai minerando os seus bitcoins, vai minerando satoshis, e você pode sacar quando você atingir 0, 0, 0, 0 1, tá bom? eu já tenho aqui o 3 aqui pronto e é fazer o meu saque, que eu vou fazer agora, você pode deixar no médio, potência média, potência máxima, mínima onde você achar melhor e eu vou sacar agora o meu valor, na minha carteira eu tenho que Efetuar novos depósitos, bitcoins. Qual o valor que eu vou estar tá sacando? Preciso colocar aqui. Indico aí a wall time para vocês, tá bom? Pode usar qualquer outra carteira, mas agora eu vou estar tá usando aqui essa aqui, ok? Então o valor que eu vou estar tá trazendo é esse aqui para cá. Muito bem, vou copiar, vou colar aqui no campo. Muito simples. Continuar, ele vai gerar uma carteira para mim, tá bom? E esse número eu vou usar uma vez só, OK? Copio inteiramente, volto, copio, colo aqui. Muito bem, sem deixar espaço na frente nem atrás e vou levantar o valor. Vou, a sua solicitação de pagamento foi criada com sucesso. Agora eu vou aguardar, OK? E ela vai aparecer aqui ah, rapidamente. Aqui ainda não teve nenhuma Mudança, mas assim que eles pagarem esse valor, vai diminuir, ok? Então, ali fica, vai ficar pendente, né? Esse valor pendente, e com certeza vão me pagar como já me pagaram das outras vezes. Indico a vocês, CryptoTab. Grande abraço, Misael BM, ok? Estamos aqui para uh, realmente uh, trazer coisas boas para vocês. Obrigado pelos uh, 1.794 inscritos. Se inscreva no canal, dá um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos essa novidade e tem mais. Se você indicar para os seus amigos, tá bom? Com o teu link de indicação, você aumenta a sua potência de é, é, mineração, ok? Aqui eu já tenho 57 indicados, 18 estão a, minerando agora mesmo e até o décimo nível. Show de bola, ok, pessoal? Não perca essa oportunidade grátis, gratuita na CryptoTab. Grande abraço, tchau, tchau.